A última vez que nos vimos em minha casa não Exatamente, a ainda. Foi logo a seguir. Um mês e meio depois, claro. Mas, Sr. Miriam, posso salvar um bocadinho da segunda? Claro, não deve ser nada língua coletiva. Não. Quero um bocadinho. Vamos tirar a máscara para isso, não é? Temos. Anos, então. okay. então. Eu só falar, ok. Ok, desculpem. Então, muito boa tarde. Começo por vos dar as boas-vindas a quem está aqui e também a quem nos segue via online, uma vez estamos a transmitir este debate através da internet também. E Começo por agradecer a quem nos recebe, a Câmara Municipal de Lisboa que nos cedeu esta sala e a quem uh, organizou e disponibiliza esta transmissão online que nos permite então alargar uh, o público e necessariamente o debate e, e cumprir um objetivo grande deste de, de evento, que é, esse, que é isso mesmo, de tornar mais abrangente a possibilidade de discussão e de informação fidedigna sobre o, o, os temas que aqui nos trazem. Este colóquio é organizado pela Cultura e pelo Observatório da Extrema Direita, com uma colaboração preciosa do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, o Seminário Livre de História das Ideias e também do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. E, como vos dizia, é uma iniciativa que se inscreve num genuíno esforço de promoção do debate de ideias, Uh, tornando abrangente este acesso à informação, mas também à reflexão rigorosa, mais uma vez fidedigna, saindo da, da esfera estrita do debate científico, mas não deixando de o considerar indispensável. Uh, foi neste sentido que organizámos, por exemplo, em novembro passado, novembro do ano passado, um Congresso Internacional com o tema, uh, que, tinha como, que teve como tema o neofascismo, pós-fascismo e novas extremas direitas, uma visão à escala global. E é, neste caminho temático que, é com este caminho temático que chegamos aqui hoje, sendo que o nosso mote, o mote deste colóquio, tem a forma de uma pergunta. Extrema-direita, dois pontos, a história repete-se? Bom, nos últimos anos a extrema-direita tem avançado como força de mobilização e com representação política e chegou também a países que elas julgavam imunes, como Portugal e Espanha. A nossa interrogação inicial convoca o olhar crítico da própria história, claro, sobre o presente e o passado e gera necessariamente novas perguntas. Quase 100 anos depois enfrentamos as mesmas ameaças? Ou a nova extrema-direita que joga dentro do sistema e com o seu consentimento é um fenómeno novo que não deixa de contar, porém, também com a complacência das oligarquias? Que extremas-direitas são essas que combatemos? Em que medida se distinguem das dos anos 30 do século passado? De que forma se articulam com as direitas tradicionais? O sistema democrático, tal como o conhecemos hoje, está em causa? Que tipo de novo regime autoritário preconizam? Este é, portanto, o debate sobre as atuais reconfigurações da extrema-direita e o contexto da sua expansão, sobre as suas características, agendas e discursos. Uh, o tema é vasto e difícil. E o colóquio terá então dois momentos, dois painéis constituídos por quem tem produzido conhecimento de indiscutível relevo sobre estes temas e em diferentes áreas científicas. E é sem dúvida com muita honra que partilho uh, a mesa com o nosso primeiro painel, Quero desde já passar uma breve apresentação dos nossos ilustres convidados e convidada, cujos currículos e obra publicada são subejamente conhecidos, Uh, e reconhecidos, nacional e internacionalmente. Uh, à minha esquerda está o professor Fernando Rosas, professor catedrático jubilado no Departamento de História da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade, de do Universidade Nova de Lisboa, investigador no Instituto de História Contemporânea da mesma instituição, do qual foi fundador e presidente da direção entre 1994 e 2013. À minha direita, a professora Miriam Alperma Pereira, é professora catedrática e imérita do Departamento de História do ISCTE, o Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa, do Instituto Universitário de Lisboa, onde lecionou desde 1973, e é também investigadora associada do CIES, o Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do ISCTE. Foi diretora fundadora do Centro de Estudos de História Contemporânea Portuguesa, no ISCTE, entre 1975 e 1975. Uh... Contamos também com a presença do professor António Costa Pinto, que é investigador-coordenador no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa e professor convidado no ISCTE, uh, Instituto Universitário de Lisboa. Foi professor convidado em várias universidades internacionais e também presidente da Associação Portuguesa de Ciência Política. Bom, não quero antecipar o debate nem me interpor aos nossos convidados e convidada. Uh, termino esta brevíssima introdução com uma nota final marginal Uh, citando os dois parágrafos finais de um livro que me é caro, As Origens do Totalitarismo, publicado em 1951, de uma teórica política também conhecida, Ana Arendt, e bom, para quem me conhece e conhece o meu trabalho sabe que não é uma referência gratuita, mas sobretudo considerando o pensamento da história, a história do pensamento político do século XX, também não o será. A parte destas considerações, como predições têm pouca valia e ainda menos consolo, portanto, isto são os últimos parágrafos, permanece o facto que a crise do nosso tempo, o tempo dela que talvez seja demasiado semelhante com o nosso, e a sua principal experiência deram origem a uma forma inteiramente nova de governo, que, como potencialidade e como risco sempre presente, tende infelizmente a ficar connosco de agora em diante. Como ficaram, a despeito de derrotas passageiras, outras formas de governo surgidas em diferentes momentos históricos, e baseadas em experiências fundamentais, monarquias, repúblicas, tiranias, ditaduras e despotismos. Mas, permanece também a verdade de que todo o fim da história constitui necessariamente um novo começo. Esse começo é a promessa, a única mensagem que o fim pode produzir. O começo, antes de se tornar evento histórico, é a suprema capacidade do homem, do ser humano, politi politicamente equivale à liberdade. Initium ut esset homo creatus est. O homem foi criado para que houvesse um começo, disse Santo Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo, ele é, na verdade, cada um de nós. Estas palavras terminam um longo estudo sobre as origens do totalitarismo e sinto-as entre a angústia e a esperança. É com o mesmo sentimento duplo que termino a introdução e passo a palavra ao professor Fernando Rosas. Muito obrigado hum. Queria hum, começar por cumprimentar Os organizadores E cumprimentar os meus colegas de mesa A minha professora de mestrado A professora Miriam Alperno Pereira o António Costa Pinto hum, e, e, e dizer que Vou procurar responder à pergunta que nos propõe o tema. A história repete-se, não se repete. Para responder à pergunta que serve de tema ao presente colóquio, vou tentar colocar e tentar responder três questões principais. A primeira é em que pré-condições emergem e se afirma o fascismo como movimento ou como regime nos anos 20 e 30 do século XX. Em segundo, em que medida a presente crise dos sistemas liberais herdados da Segunda Guerra reproduz ou não condições históricas idênticas às da emergência do fascismo histórico. E terceira, em que medida a nova extrema direita representa continuidade ou revisão relativamente ao cânone do fascismo tradicional. Relativamente à, à, à primeira destas perguntas, pré-condições históricas da emergência dos fascismos na Europa, resumidamente considerarei as seguintes pré-condições. Primeiro, como pano de fundo, nos anos 20 e 30, uma crise dos sistemas liberais potenciada pelos efeitos da Primeira Guerra e depois pela Grande Depressão de 1929, particularmente disruptivos, os efeitos, nos países periféricos ou periferizados pelos efeitos da guerra. Há uma geografia europeia, após regimes de tipo fascista, como fenómenos periféricos. E isso tem uma razão de ser, ou teve uma razão de ser, classes dominantes dos sistemas liberais oligárquicos, com menos margem de manobra na periferia. Sem tradições democráticas ou de inclusão social, atraídas para soluções de força radicais que mantivessem e reforçassem o sistema político-económico de acumulação e domínio ameaçados pelos efeitos da crise. Surgimento, por outro lado, como fruto da crise, de uma base social de classes intermédias excluídas e marginalizadas, abandonadas pelos partidos tradicionais e que se sentem e que, e que não se sentem representadas pelo sistema e que historicamente constituirão a base social típica dos novos movimentos fascistas. Por outro lado, segunda pré-condição: derrota da ofensiva revolucionária e da vaga de agitação social dos movimentos operários no pós-guerra, na sequência da Revolução Soviética de 1917, segunda a condição, derrota da força social e política essencial à contenção do fascismo. E é no espaço previamente aberto por essa derrota que os movimentos fascistas vão forjar as alianças com as direitas tradicionais que os conduzirão ao poder. Terceira pré-condição, a rendição do liberalismo. As direitas liberais que lideram política ou intelectualmente os, regime, os regimes liberais do pós-guerra, desde Unamuno a Von Papen, passando por Giolitti, rendem-se perante a emergência dos movimentos fascistas ou aliam-se com eles em nome de prevenir a ameaça revolucionária real ou pretextual, das esquerdas sociais e políticas. Quarta precondição, a unificação e fascistização das várias direitas da direita. É bom lembrar que os movimentos fascistas, em nenhum caso, historicamente conquistam o poder por si só. Os novos regimes fascistas resultam de sistemas de aliança do fascismo plebeu com as direitas tradicionais ou com parte delas, sejam liberais ou não liberais, de que resultam esse novo tipo de ditaduras a que chamamos os regimes fascistas. É certo que os movimentos fascistas se vão distinguir dos regimes fascistas a que um dão lugar mas neles encontramos características comuns e essenciais que nos permitem falar numa época dos fascismos. E, naturalmente, sem o poder desenvolver, chamo a atenção para os efeitos deste trabalho, a ideologia do organicismo corporativo, a aspiração a uma ditadura antidemocrática e anticomunista, ultranacionalista, o culto da violência como virtude, o Partido Único, a potência totalitária, a chefia carismática, o discurso imperialista. Essa época dos fascismos terminou com a derrota do nazifascismo na Segunda Guerra Mundial, mas subsistiu no pós-guerra uma extrema-direita neofascista que até aos anos 90 do século passado não se atrevia muito a mostrar-se como tal e tinha uma natureza grupuscular e marginal de nostálgicos, por vezes paredes meias com a criminalidade. Isso é certo que iria mudar a partir dos anos 90 do século passado. Segunda pergunta, em que medida então a crise atual reproduz ou não as pré-condições da emergência do fascismo histórico? Em primeiro lugar a reemergência atual da nova extrema-direita tem, novamente, como pano de fundo, uma dupla crise sistémica que origina duas ondas de organizações dessa natureza. A primeira vaga verifica-se na sequência da implosão da União Soviética e da sua esfera de influência entre 1989 e 1991, ou seja, com a vitória do capitalismo neoliberal na Guerra Fria. Na ex-União Soviética e na Europa de Leste, o caos resultante da ruptura das instituições do Estado e do Partido origina não só fenómenos de reconstituição criminal da vida económica – os oligarcas, as máfias, os senhores da guerra – como o surgimento de redes clânicas ou étnicas de proteção e influência, onde vão florescer organizações abertamente neofascistas, neonazis, ultranacionalistas ou de nova extrema-direita. Nos média e governos do Ocidente, essa sua natureza é encoberta sob o manto dos Freedom Fighters, os combatentes da liberdade, o que contribui para as, banalizar e estimular, or, e para as banalizar e estimular organizações similares no Ocidente a emergir e sair do armário. A segunda vaga da extrema-direita verifica-se na Europa Ocidental e nos Estados Unidos no rescaldo da grande recessão de 2008-2009 e no rescaldo da brutalidade económica e social das soluções austeritárias do neoliberalismo para a crise a criação de um largo setor de desempregados precários, marginalizados e excluídos sobretudo nas classes intermédias, na realidade desamparados pelos partidos tradicionais de esquerda ou sistémicos de esquerda ou de direita e pela social democracia e subrepresentados na realidade pelo sistema político feridos pelo desespero a insegurança e o medo constituirão, teoricamente, à semelhança de ocorrera, do que ocorrera no século passado, a base social onde se vai suportar a emergência da nova extrema-direita pós-fascista. O Rassemblement Nacional, a Liga de Salvini, o AFD da Alemanha, o Vox em Espanha, o Chega em Portugal, etc. Essas duas vagas confluíram num fenómeno multiforme de complexas ligações internas. Novamente, uma crise do capitalismo precipita uma crise sistémica, desta vez que não fica pelas periferias, mas atinge direta e dramaticamente o próprio centro do sistema uma crise que evidencia a crescente inadequação dos sistemas democrático-parlamentares herdados do segundo pós-guerra relativamente às disruptoras estratégias globais de acumulação do capitalismo neoliberal. E que, à semelhança das crises do passado, sujeita as democracias parlamentares à dupla e simultânea pressão dos de cima e dos de baixo, um processo de confronto e polarização política e social que volta a marcar os tempos de hoje. Segunda questão. Há que ter em conta que o triunfo do neoliberalismo e a emergência multiforme da nova extrema-direita só foram possíveis mais uma vez pela derrota política e ideológica das, das esquerdas nos, nas várias acessões que se queiram tomar. A implosão do socialismo real, arrastando consigo não só a crise do paradigma marxista e uma mudança de, de hegemonia ideológica favorável ao pensamento único neoliberal e a paralisia dos partidos e sindicatos ligados a essa referência ideológica, por um lado, a incapacidade das esquerdas radicais se constituírem como alternativa sustentável a essa ruptura e a rendição do geral da sociedade da Social-Democracia e dos seus partidos às políticas neoliberais. Ou seja, a esquerda marxista e a esquerda socialista passam a uma posição defensiva a partir do início dos anos 90. Em terceiro lugar, verifica-se novamente na presente crise um processo de reconfiguração, concentração e radicalização das direitas. A direita tradicional tende, não quer dizer que esteja toda a fazer a mesma coisa, tende a deixar cair, em certo sentido a esvaziar o modelo das democracias parlamentares erguido no pós-guerra, em favor de soluções neoliberais, há um certo número de autores que chamam iliberais, autoritárias, e dessa forma aproxima-se da nova extrema-direita sem estados de alma ou cordões sanitários quer com o propósito de usar essa extrema-direita para abrir caminho, como dizem alguns publicistas conhecidos eh, aqui na nossa praça, quer assumindo ela mesma esse papel, marginalizando a extrema-direita como uma espécie de reserva. Convém reter que as políticas pós-fascistas podem, e a experiência tem o mostrado, podem ser levadas a cabo pela direita tradicional, com um irrepreensível apoio parlamentar. À luz desta comparação sumária, talvez se possa dizer que se verifica um claro paralelismo com a lógica social e política de resposta à crise nos anos 20 e 30 do século passado. Há uma lógica social paralela. Falta saber, no entanto, que tipo de conexões se poderão ou não Estabelecer entre a nova extrema-direita que daqui emerge e o fascismo histórico. E, portanto, terceira questão, que continuidades e que revisões apresenta a nova extrema-direita relativamente ao cânone do fascismo histórico? O que se pode, afinal, concluir da observação e das condições de expansão atuais da nova extrema-direita? Parece poder dizer-se que ela representa, e a meu ver isso é verdade, é que ela representa potencialmente um novo tipo de regime, o autoritarismo de novo tipo que se perfila como estratégia do capitalismo neoliberal. É, portanto, um fenómeno político-ideológico em transição e, eventualmente, mutável. E as opiniões que temos sobre ele têm que estar necessariamente sujeitas à, à, à eventual uh, revisão decorrente dessa pró desse próprio processo de transição em que ela se encontra. A nova extrema-direita surge-nos como, como uma dupla origem. É fruto da vaga neoliberal de transição do século, por um lado, e sai do campo do neofascismo grupuscular, por outro lado, distanciando-se todavia, dele. Na realidade, tem como característica essencial fazer coexistir contraditoriamente a herança do fascismo histórico com elementos estranhos à sua tradição. Nesse sentido, a mim, não parece possível identificar diretamente a nova extrema-direita com o neofascismo em sentido estrito ou ainda menos com o fascismo histórico. Esta nova extrema-direita que autores como Miklos Thomas ou Enzo Traverso classificam como direita pós-fascista tem raízes no fascismo histórico que é racista, ultranacionalista, xenófobo sexista, autoritário, colonialista mas revê o fascismo paradigmático em questões essenciais Aceita, pelo menos por enquanto as formas dominantes de democracia eleitoral e procura aproveitar-se e procura apresentar-se como força respeitável e integrada no sistema. O pós-fascismo engravatou-se. Nesse sentido, e pelo menos na Europa Ocidental, no leste é diferente, tende a descartar-se do passado criminal do fascismo histórico, evitando estabelecer continuidades diretas com ele. Por isso, não se apresenta como revolucionária, quer reformar o sistema, mas não fala em ditaduras de partido único, não assume o culto da violência miliciana e militarizada. Desvaloriza agora a ideologia, desvaloriza a ideologia central no fascismo histórico, a favor de um pragmatismo oportunista e contraditório, propositadamente caótico. Substitui a racionalidade pela exploração emocional, designadamente cultivando a atitude passiva ou agressiva da vitimização. Afirma-se como um populismo de direita. Fala em nome da massa indistinta do povo contra uma imprecisa elite corrupta. Mas verdadeiramente a novidade neste campo está na tentativa de se apoderar formalmente dos aspectos exteriores da estética, da contracultura, da transgressão e do inconformismo, ou seja, do conceito de alternativa próprios dos movimentos da esquerda radical, procurando dessa forma a respeitabilidade política em setores sociais mais atingidos pela marginalização social. Mas o que é dramaticamente novo nesta direita pós-fascista é a recriação das redes sociais como arma de subversão política antidemocrática, fomentando e mobilizando o medo, a insegurança e a raiva socialmente difusas através de novas e eficazes tecnologias de intoxicação, manipulação, e falsificação. A estratégia dos novos engenheiros do caos, como que chamou Francisco Loçano num ensaio recente, é na realidade a liquidação da política enquanto debate democrático, através da fragmentação social, do isolamento radical da cidadania, da ilusão da participação, da banalização e esvaziamento da insurgência, ou seja, através da criação de novas formas de controlo e de sujeição de apetência claramente totalizante. Concluindo, e para respeitar o meu tempo, longe de ser um epifenómeno passageiro nas sociedades contemporâneas, a direita pós-fascista pronuncia um novo tipo de regime político autoritário Compatível, provavelmente, com as prioridades de expansão e acumulação do capitalismo neoliberal. Mas ela constitui um fenómeno em transição para algo que ainda não existe como regime estabilizado e que ninguém sabe, ao certo, se será e como será. Ao certo, sabemos que ela é, seguramente, um dos principais desafios que se coloca às democracias nos dias de hoje. E é tudo. Muito obrigada, professor Fernando Rosas, pelo conteúdo, obviamente, e pelo estrito respeito do tempo. Um, dou a palavra agora à professora Miriam Altami Pereira. Boa tarde a todos. Começo por felicitar os organizadores deste colóquio pela sua iniciativa e agradeço uh, o convite que me foi uh, dirigido para participar nele. Uh, uma observação prévia, uh, um pouco crítica, que já fiz pessoalmente à Cecília Honório, é que estou admirada com a desigualdade de género na participação das mesas. Mas enfim, penitencio-me porque em certa não medida... Não é esta, não é esta. Como? Não é esta. Não, não não é esta, é mas, uh, mas o conjunto. <risos> o conjunto. Uh, eu podia ter feito algumas sugestões, mas uh, não me lembrei. Pronto. Mas fiz agora. <risos> Ainda há bocadinho em conversa. Uh, aceitei este desafio uh, da Cecília de Honório para participar... No que, aliás, inicialmente eu tinha percebido ser uma mesa redonda, portanto, alguma coisa com um bocadinho menos de responsabilidade do que é um colóquio com intervenções mais eh, formais. Mas, enfim, eh, quando me dei conta, não quis voltar atrás, já tinha dito que sim, eh, e não está muito no meu afetivo voltar atrás. Eh... Portanto, participar numa, num colóquio que tem como centro uma reflexão uh, sobre, uh, em torno da pergunta se a história se repete uh, e, portanto, em torno uh, da eventual uh, ligação uh, entre as circunstâncias uh, do que foi o golpe de Estado que levou uh, ao, ao Estado Novo uh, e a situação atual... Uh, é uma questão que, um bocadinho lateral para mim, eu aceitei participar na qualidade de cidadã interessada no tema, mas a minha área científica não é nem a ciência política nem o período de Estado Novo. Mas claro, sou uma cidadã historiadora, como se sabe, e não há incompatibilidade entre o exercício da cidadania e a investigação histórica, bem pelo contrário, e, para mim, foram sempre complementares. Eis portanto, algumas breves reflexões abulsas uh, sobre o tema A História Repete-se. Respondi de logo, desde logo à Cecília, ao telefone, que a história não se repete. É provavelmente uma evidência para todos, como é para mim. As circunstâncias atuais são completamente diferentes das existentes há 100 anos. A sociedade portuguesa mudou radicalmente. A posição de Portugal no mundo também, a posição da Europa no mundo também se alterou e a própria relação de poder entre os continentes quase que se está a inverter. E tudo isto veio a desencadear novos problemas. Mas existem traços comuns entre os regimes totalitários que nasceram no paradigma liberal e democrático destruindo e as atuais correntes políticas de extrema direita. A evocação discreta, umas vezes, outras de forma veemente, do passado iliberal e antidemocrático é uma nota frequente, por vezes de tempos muito distantes. Encontrei na net um discurso elogioso do migulismo, preferido recentemente por alguém que prezo. Fiquei surpreendida. No entanto, não é deslocado considerar o migulismo como o primeiro modelo totalitário de tipo moderno, distinto da monarquia absoluta tradicional, como os trabalhos de Maria Alexandra Lousada, Fátima Sá, António Monteiro de Cardoso, entre outros, têm vindo a demonstrar. No conjunto da história de Portugal, dos dois últimos séculos, constatamos que as épocas liberais são mais longas que os períodos ditatoriais. No próximo ano, o Estado Democrático cumpre 48 anos, tanto como a duração do Estado Novo. E, recuando ao período anterior ao Estado Novo, Portugal teve 92 anos de regime liberal, monárquico e republicano, um longo passado liberal de que nem sempre se tem consciência. Contudo, a implantação do liberalismo oitocentista encontrou uma resistência extremamente violenta, que desfaz a ideia de um país de grandes costumes, pelo menos para esta época. A bárbara execução de Gomes Freire e os 11 companheiros foi um autêntico auto-da-fé que prefigura a violência miguelista, ambas seguindo o mesmo molde ideológico de inspiração bariuliana. O miguelismo vai ser centrado na construção da figura carismática do príncipe Dom Miguel, destinada a salvar o país da desordem. Põe fim à vigência da carta constitucional e faz-se aclamar rei com cortes convocadas à moda antiga por ordens. Representou a morte da cidadania e da sua representação política, inaugurada em 1820. Para enquadrar a perseguição dos seus opositores, Dom Miguel promulga um conjunto de leis para a justificar, como o apontou António Monteiro Cardoso, e que se assemelha à similar preocupação legalista do período salazarista. Na linguagem penal e política surgem então novos termos, segurança de Estado e crimes políticos, até, lá, até aí, Falava-se mais de crimes de lesa-majestade. Este termo é também novo, como sublinhou Fátima Sá, e a ressonância estando no vista destes termos surpreende. Também se torna possível prender, antes da pronúncia, as pessoas contra as quais houvesse suspeita bem fundada. A lei dos vai permitir a expoliação dos adversários políticos. Tem sido igualmente sublinhado o caráter populista do regime miguelista, a mobilização popular. Vai ser utilizada de forma ampla, principalmente na fase inicial das perseguições contra os liberais. Esta mobilização polar foi enquadrada pela elite e pelas autoridades numa espécie de cruzada em nome da religião contra os ímpios e pedreiros livres, numa diabolização do adversário político. A dimensão destas perseguições é única na história portuguesa. Em seis anos, calcula-se que estiveram presas 1.400 pessoas entre as quais Borges Carneiro, que morreu na prisão, e teve lugar um número elevado de discussões com frequente exibição das cabeças degoladas pelo país fora. Um ambiente que desencadeou uma vasta imigração política apenas comparável à dos anos 1960-1970. Para além da rede tradicional eclesial, tem sido sublinhado por Maria Alexandra Lousada em particular, o papel desempenhado pela intensa utilização da imprensa, o novo meio de comunicação à época, como veículo da mensagem política, uma mensagem de ódio. O terror cria uma atmosfera mórbida que todos respiram. Assim escreveria Oliveira Martins, meio século mais tarde, acerca deste período. O conflito miguelismo versus liberalismo ficaria gravado na memória das famílias, muito para além da derrota militar e da convenção de Évora Monte. E mesmo no plano político, o miguelismo sobreviveu numa resistência subterrânea durante quase uma década, só esmorecendo após a patuleia, como revelou Fátima Sá. Os herdeiros do miguelismo viriam a integrar-se nas novas formas ideológicas da extrema-direita finicicular, nomeadamente no integralismo. E durante a República, a linha monárquica autoritária vai afirmar-se de forma violenta logo no início nas incursões de Paiva Conceiro e na monarquia do Norte em 1918-1919. A derrota monárquica às portas de Lisboa, com a decisiva participação popular da cidade, torna esta linha política irrelevante daí em diante. Nasce, entretanto, uma corrente de extrema direita não monárquica no meio católico, refletindo a nova orientação do papado. As diferentes tendências da extrema-direita iriam agregar-se no Estado Novo, que de algum modo faz a sua síntese e encerra em si uma linha de continuidade da extrema-direita portuguesa até àquela época. A construção do Estado Democrático após 1974 também teve de enfrentar a resistência violenta da extrema-direita nos seus primeiros anos. Derrotada, esta corrente política dissolveu-se, integrando-se alguns elementos nos partidos constitucionais. Hoje tornou a renascer, adaptando-se aos novos tempos e seus problemas, radicalizando fissuras sociais e políticas com propostas de tipo populista e nacionalista contra a União Europeia, entre outros. Uma das mudanças fundamentais na Europa, ocorrida neste período, prende-se com o fim dos impérios coloniais e a forma adquirida pelo desenvolvimento económico, que trouxe para o interior dos países a conflitualidade social e cultural com as populações não europeias e não cristãs, por vezes, até então confinadas uh, no espaço colonial. É uma situação já vivenciada nos Estados Unidos em relação à América Latina, algumas décadas mais cedo. Terá a Europa capacidade para fazer face a este desafio colocado pelas migrações não-europeias? Não parece impossível se só olhar para o caso inglês, onde após uma época de grande conflitualidade, se assiste a uma convivência pacífica na diversidade de que se poderia ver como símbolo o atual presidente da Câmara de Londres. Igualmente na Alemanha, a convivência com a população não-europeia tem tido uma evolução pacífica. Em ambos os casos, o extremismo parece ter um espaço que foi eficazmente Contido. Talvez o ritmo de desenvolvimento económico em ambos os casos contribua por explicar, mas deve-se acrescentar, no primeiro caso, o forte passado liberal e, no segundo caso, o vivo receio do regresso do passado autoritário. O intenso trabalho de análise crítica do passado nazi efetuado na Alemanha nas últimas décadas devia ser um exemplo... De para países com um passado autoritário recente, como o nosso. Nesse sentido, são de saudar este colóquio, como as iniciativas que nos últimos tempos foram realizadas acerca do colonialismo, um eixo fundamental do Estado Novo. É impressionante como se procurava impregnar o espírito colonialista desde a infância. Encontrei recentemente um catecismo do colonialismo intitulado Roteiro da Mocidade do Império, com um texto em verso, da autoria de Silva Tavares, e Belas Ilustrações do Almada. Era oferecido a cada aluno logo no início do Liceu. Este roteiro, tinha, a edição deste roteiro, tinha sido determinada por despacho do ministro das Colónias, António Oliveira Salazar, em 1938 e era encimado por algumas palavras suas, de que cito as seguintes linhas, muito conhecidas, aliás, ele repetiu-as ao longo da vida, alheios a todos com luz, não vendemos, não cedemos, não arrendamos, não partilhamos as nossas colónias. Num dos poemas, porque é um livro em verso, Silva Tavares escrevia de forma pouco poética, em linguagem de propaganda política muito sã, ter consciência, uh, ter consciência imperial é o principal dever dos filhos de Portugal. E concretizava. Para que possas vencer, cumpre o ato colonial. A democracia não se coaduna com cartilhas, mas com o espírito crítico. Não contesto o papel da matemática no desenvolvimento do raciocínio abstrato além da sua utilidade, utilidade prática e científica. Mas são a literatura e a história que podem ter um papel fundamental na formação do espírito crítico e do sentido cívico da juventude, também na formação dos adultos. Essa é uma das mais poderosas formas de combater a ingenuidade e a ignorância política, que são o território propício ao desenvolvimento do obscurantismo e diferentes formas de radicalismo, como a extrema-direita, facilitando a desinformação ou fake news, que é o seu instrumento privilegiado. Enquanto o, regime, o primeiro regime totalitário, nascido em contexto liberal, o miguelismo, tinha como adversário o liberalismo, o Estado novo acrescentou-lhe eh, o, o socialismo. A atual extrema-direita, eh, que tem contornos variáveis conforme os países, tem em comum a defesa de um regime político musculado associado à crítica da intervenção do Estado na economia, na saúde e no ensino, intervenção que designa de socialista, ignorando a evolução da história. No caso do ensino, a hostilidade em relação à intervenção do Estado não se deve exclusivamente a interesses económicos, mas igualmente a uma motivação ideológica e de modelo societal, como alguns incidentes recentes em Portugal o demonstraram. Num amplo estudo realizado na História de Altos Estudos Sociais de Paris sobre posições políticas e desigualdades sociais, que reúne estudos sobre 50 democracias de vários continentes, coordenado por três autores, entre eles Thomas Piketty, procura-se compreender a relação entre o comportamento eleitoral e a origem social nos últimos 40 anos. Algumas considerações gerais pareceram interessantes evocar aqui para um eventual debate. Uma rebelião conservadora Eis como se designa a votação de determinadas camadas pobres à direita, que se explicaria devido à decepção causada pelo fracasso do sistema de ensino enquanto motor da extensão social e à mundialização e as suas consequências sociais, entre as quais a principal é o desemprego. Neste contexto, o regresso ao âmbito nacional ou comunitário configurou-se como um refúgio. O ressurgimento do nacionalismo face à União Europeia é um fenómeno similar. Pelo contrário, a esquerda educada aceita com bons olhos a abertura a novas perspectivas de desenvolvimento e de conhecimento. Numa síntese final, neste livro, delineiam-se as tendências gerais de voto nos últimos 40 anos. Se, até os anos 80, os eleitores com nível baixo de educação e de rendimento votavam maioritariamente à esquerda, e aqueles com elevado nível de educação e elevado nível de rendimento votavam à direita, a partir desta data, a divisão classista evolui progressivamente. A escolha das elites dividiu-se. As pessoas com alto nível de educação inclinam-se para o voto à esquerda, enquanto as pessoas com um rendimento elevado continuam a votar à direita. O voto das pessoas com rendimento baixo Continua a situar-se à esquerda, enquanto as pessoas com rendimento fraco e médio, sobretudo com menos educação, orienta-se cada vez mais à direita. Exceto quando pertencem a grupos minoritários étnicos ou raciais. O fenómeno é particularmente acentuado nos Estados Unidos. Pelo contrário, nos países estudados da Ásia, África e América Latina, a motivação classista acentuou-se em detrimento da motivação identitária, ainda que, em alguns casos, as duas coincidam. Voltando à Europa, é evidente a relevância da educação na orientação do voto. Assim, na conclusão deste estudo, sublinha-se que a esquerda deve centrar a sua luta em dois eixos, a educação e a retribuição da riqueza, como forma de combater a direita. Eu acrescentaria que esta uh, revalorização destes dois eixos vai ao encontro do que eram as principais uh, aspirações, digamos, do movimento operário no século XIX. E então, podia dizer-se que a história se repete, mas não repete. Uh, porque hoje em dia as ambições são outras, e só um pequeno exemplo no que diz respeito à educação, uh, no século XIX e ainda no princípio do século XX, a grande ambição era concluir a instrução primária. Hoje é concluir um curso universitário. A diferença cultural é enorme. Obrigada pela vossa atenção. Muito obrigada a nós, professora. Passo a palavra então ao professor António Costa Pinto. Muito obrigado, muito, muito boa tarde. Eu, em primeiro lugar, também gostava de agradecer o convite para participar naquilo que eu pensava também que era basicamente uma uma mesa redonda uh, e por isso justamente eu não tenho uma intervenção que possa distribuir, digamos assim, uh, sobre um tema uh, que não sou é, uh, digamos, uh, candente em, em Portugal, aí muito recentemente, como também num certo sentido é um tema já muito debatido eu diria, nos últimos 20, 30 anos. convém não, não esquecer que não só o conceito de extrema-direita, como a ascensão e declínio de partidos de extrema-direita da Europa, não é um fenómeno recente, não é um fenómeno imediato. Quando nós observamos a realidade política de muitos países europeus, até muitas vezes o crescimento eleitoral de partidos de extrema-direita foi muito significativo é muito significativo, deixou de ser significativo. Lembremos da Áustria, por exemplo, lembremos da própria Itália, não é verdade, com o movimento social italiano e outros. E é justamente por isso que eu tenho, confesso-vos, duas, duas dúvidas. A primeira dúvida que eu tenho é se a utilização de conceitos que nós utilizamos nas ciências sociais, na investigação académica, devem ou podem ser uh, uh, misturados com a vida própria que esses conceitos têm, não é? Deixem-me dar dois exemplos que me aconteceram, aliás, nos últimos dias. Uh, aqui há dias, Bolsonaro recebe um conjunto de motares e uh, no discurso que lhes fez, uh, uh, e agora reparem, uh, no discurso que lhes fez, diz: sim, porque nós... Temos valores supremos. Deus, pátria e família. É claro que isso dirá pouco a um brasileiro com 40 anos ou 30 anos do Rio Grande do Sul, do Rio de Janeiro ou de São Paulo. Não dirá praticamente nada a um japonês ou o chinês, mas dirá, evidentemente, num certo sentido, a todos os portugueses cultos, porque, como é evidente, e uh, eu, por acaso, no dia seguinte, uh, estava no Museu do Aljube uh, a ver uma exposição do Júlio Pomar uh, e, como é evidente, temos que passar pelos corredores, não é verdade, que aliás são até uh, bastante interessantes do ponto de vista da exposição, e há um discurso conhecido, em 1936, não é verdade, do ditador português Salazar, Uh, e ele, por acaso, estava nessa frase. Eu tinha acabado de ler esta do Bolsonaro. Lá, não discutimos Deus, não discutimos a Pátria, não discutimos etc. Uh, mas, de facto, estas duas frases, em contextos completamente diferentes, que poderiam ser o tema do nosso debate, não é verdade? Fascismo histórico, extrema-direita contemporânea... Diz-nos efetivamente muito, muito pouco. Mas temos que confessar que a tentação uh, é absolutamente evidente, não é? A tentação é, é evidente. Este é o meu primeiro exemplo. O segundo, quando uh, manifesta algumas dúvidas sobre. Uh, o debate, por vezes, académico, e nós estamos a falar aqui numa organização científica do Instituto de História Contemporânea, não é uma instituição académica, e depois também com um o Observatório da Extrema-Direita, que não cumpre apenas uma função académica, creio eu, mas uma função também de denúncia, de estudo, mas também de combate, evidentemente, à extrema-direita, que é a utilização dos grandes conceitos políticos do século XX na política contemporânea. E como eles ainda são utilizados. Porquê é que eles são utilizados? Porque, obviamente, são agentes de mobilização política. Uh, a candidata à Comunidade de Madrid fez uma campanha eleitoral, que ganhou as eleições, aliás, fez uma campanha eleitoral, liberdade contra o comunismo. Evidentemente que caracterizar de comunista Uh, uh, uh, o poder político democrático hoje em Espanha não passa pela cabeça de nenhum cientista político, não é? Uh, ou, enfim, de nenhum estudioso dos sistemas democráticos contemporâneos, não é? Uh, mas, enquanto arma de mobilização política, uh, uh, é evidente que, e é muito interessante até, como é que o espectro do comunismo, comunismo esse, que enquanto agente de mobilização política e social não existe já no mundo contemporâneo, ainda é, obviamente, agitado, neste caso, à direita do espectro político. Poderíamos dizer o mesmo, e eu tenho que ser claro sobre esse ponto de vista, sobre o conceito de fascismo. Porque é natural, fascismo é tudo aquilo à direita de que nós não gostamos. Basicamente, do que extrema, não é? Que está perto. Fascismo. E sempre fez parte da linguagem política do século XX e XXI. Para um opositor ao regime de Pinochet, Pinochet era fascista, era um regime fascista. E até, quem diz Pinochet, diz, enfim, muitos outros regimes contemporâneos, não é verdade, de finais do século XX até até pós-terceira vaga das democratizações, não é verdade? seja seja, o salazarismo, por exemplo, mas outros, etc., são de tipo fascista. Recordo, por exemplo, um baixo assinado de muitos colegas nossos, eu creio que o Fernando e outros, que até eram de cientistas sociais, fundamentalmente antropólogos, quando surge o fenómeno do Chega, que, cujo título era o Chega enquanto partido fascista. É claro que não se trata aqui de uma preocupação académica, não é verdade, mas associar o Chega ao fascismo é, como é natural, uma arma de combate político, que o Chega, enquanto partido de direita radical populista, presente muito, até porque a Constituição, como é sabido no caso português, não em muitas outras democracias, mas no caso português, proíbe as organizações tipo fascista, portanto, se houver um conceito jurídico um consenso jurídico que chega ao um Partido Fascista até pode eventualmente ser dissolvido. O que, segundo a prática, devo-vos dizer, corrente do regime democrático, não tem qualquer impacto, porque no dia seguinte é criado o mesmo partido com outro nome. Foi o caso, por exemplo, do Movimento Social Italiano e o caso de muitos outros partidos, ainda da velha extrema-direita de pós-1945. Qual é a minha dúvida, e vou-vos ser muito sincero antes de avançar. A minha dúvida é se a teorização destes fenómenos políticos contemporâneos, e a razão pela qual estamos aqui não é o fascismo histórico, não é por isso que estamos aqui, não vale a pena falar no assunto, não é por causa do Hitler, nem do Mussolini, e até teria valido a pena porque... Uh, uh, o fascismo foi muito mais do que o fascismo histórico, foi a era do fascismo. E a era do fascismo representou uma onda de regimes ditatoriais, muitos dos quais não estavam, uh, digamos, em consonância imediata com o polo principal, mas, inegavelmente, o fascismo italiano e o nacional-socialismo alemão deram origem a uma verdadeira onda de mudanças de regime que chegou a América Latina, que chegou à Ásia uh, regimes uh, ditatoriais com características uh, uh, muitas vezes uh, diretamente inspiradas com muitas instituições políticas que surgiram desse verdadeiro laboratório político que foi o fascismo uh, todos engravatados Estúlio Vargas era um homem que andava de gravata uh, nunca andou fardado na vida dele e aliás vinha, uh, do, até, vinha do Republicanismo conservador não vinha sequer do fascismo. E, no entanto, evidentemente que eh, utilizou muitas das suas instituições. Portanto, quando nós falamos de fascismo histórico, este era o meu primeiro ponto, eh, nós temos que eh, eh, ser, num certo sentido, muito mais abrangentes para fazer sentido na política contemporânea não o Mussolini, sempre com a sua tomada de poder, enfim, não aquilo que os historiadores, eh, fundamentalmente os historiadores gostam, porque representam o prototipo, os documentários também, Mussolini, os sinais, a farda, isto e aquilo, uh, mas o facto de, em 1944, pouco antes do final da Segunda Guerra Mundial, nós podemos falar numa onda da era do fascismo, que de facto presidiu a emergência de muitas ditaduras. Uh, e que estavam desde a Argentina, desde o Brasil, desde o Paraguai, desde o Japão, etc. etc. Ora bem, nesse sentido, será que uh, aquilo a que nós poderemos chamar a vaga de partidos de direita radical populista na época contemporânea, uh, praticamente desde o início do século XXI, uh, nos diz alguma coisa sobre uh, a sua relação com o fascismo, uh, com o sentido do fascismo histórico e da era uh, do fascismo uh, o primeiro ponto que eu gostava de salientar é em grande parte conceptual, e não estou aqui a falar enquanto académico que, enquanto académico a gente passa a vida a partir a pedra nestas questões conceptuais que interessam um pouco uh, Interessa um pouco para aqui, a questão está em uma democracia liberal deve utilizar procedimentos estratégicos em relação a este tipo de partidos, com base naquilo que se poderia chamar as lições da história, ou seja, as lições da época do fascismo. E eu, efetivamente, era isso que eu gostava de salientar, não tenho resposta. Porquê? Em primeiro lugar, extrema-direita e direita radical populista, para sermos rigorosos, não estamos a falar exatamente do mesmo fenómeno. A extrema-direita é um fenómeno estrutural de qualquer regime democrático. Tanto existia em 1949, como existe em 1958, como existe em 1993, partidos de extrema-direita, tal como aliás partidos de extrema-esquerda, mas não interessa agora, partidos de extrema-direita fazem parte da vida política democrática. Neofascistas americanos neofascistas fascistas alemães, quando não são dissolvidos e criavam outro tipo de, de partidos, se vocês forem à Wikipédia, vão encontrar dezenas de partidos. O ponto fundamental não é a existência de partidos de extrema-direita, porque isso são fatores, evidentemente, estruturais do funcionamento do regime democrático. O ponto principal é saber o que é que preside e que fatores presidem a uma vaga de novos partidos associados num certo sentido a esta área política portanto o que nos interessa aqui é o crescimento destes partidos não é a existência deles a existência deles quer dizer a existência deles com 0% com 2% sempre caracterizou a democracia portuguesa não é? há imensos estudos sobre isso sempre caracterizou a democracia portuguesa estão lá, não tem problema nenhum nós estamos aqui porquê? Nós estamos aqui a discutir este fenómeno porque existe aquilo a que se pode chamar uma crise de representação da democracia liberal com revoltas eleitorais de segmentos da sociedade que presidiram ao crescimento mais ou menos abrupto e por isso nós podemos chamar-lhe uma vaga que vai do Brasil aos Estados Unidos, a Espanha, a Itália a, a, ou enfim, a França, ou a Suécia, ou a Holanda, com o crescimento deste tipo de partidos. E é nessa perspectiva, e eu vou ser muito rápido, e é nessa perspectiva que eu gostava de entrar diretamente no tema daquilo a que me parece, e não é como cientista político ou como académico, agora, neste caso, a utilização do conceito de populismo, porque ele me parece bastante mais operativo, não apenas sob o ponto de vista académico, mas mesmo sob o ponto de vista daquilo a que se poderia chamar a luta política. Eu não sou conselheiro de nenhum partido, mas se fosse conselheiro dos partidos anti-autoritários de esquerda em Portugal, diriam que podem-lhe chamar fascistas, mas não vão a lado nenhum. Podem-lhe chamar fascistas à vontade, mas não vão a lado nenhum. Porque efetivamente eles não são fascistas. Eles não têm o discurso do fascismo. Eles não têm as origens do fascismo. Uh, e se fossem fascistas, eu não estaria preocupado, para dizer a verdade. Pouco, estaria muito pouco preocupado se fossem fascistas. Ora bem, uh, uh, três coisas apenas e vou-me uh, vou uh, vou calar. Ao contrário, eventualmente, do, uh, do que diz o, o Fernando Rosas sobre o capitalismo liberal, porque, eu estou de acordo com ele, quando ele remete uma parte desta revolta eleitoral contra a democracia, representativa contra os partidos tradicionais de ser de esquerda ou de centro-direita, e, inclusivamente, algumas dinâmicas de mudança social associadas a eles, não é tanto o capitalismo neoliberal, neoliberal, etc., porque eu diria que em grande parte remete para a globalização e alguns efeitos da globalização. Porque nós não podemos caracterizar, por exemplo, que a potência mais interessada no desenvolvimento, neste momento, não é verdade, da economia de mercado à escala global, seja um paraíso do neoliberalismo, que é a China. Ao contrário do que as pessoas pensam, a China não tem nada de neoliberal. Mas enfim, não é outra questão. Antes, por contrário, a China é um regime político autoritário que tem o um modelo de capitalismo de Estado. Mas uh, uh, esse, é outro, esse é outro tema. Eu diria que o primeiro ponto remete, sim, para a globalização. Esse é o primeiro ponto. Uh, o segundo ponto remete para algo que uh, me parece, por isso, muito mais complexo, e que é a falta de representação política de muitos setores sociais, que é um tema clássico, não é verdade, que eram enquadrados por partidos fundamentalmente representando a esquerda do leque político, partidos sociais-democratas, partidos socialistas, partidos comunistas e partidos de esquerda radical, e que uma parte destes partidos perderam a ancoragem uh, uh, popular de certos segmentos. Em grande parte nunca tinham tido, porque muitas vezes, enfim, os estudos eleitorais demonstram bastante, bastante isso. Esta ideia de que a direita, enfim, não tinha eleitorado, para basicamente, de quase todos os setores sociais, não faz qualquer sentido, como é evidente em qualquer democracia, a começar pela democracia portuguesa, que, por exemplo, nunca conheceu ancoragens sociais de voto muito significativos que dividissem a esquerda da direita, ao contrário do que muitos podem, podem pensar. E este é talvez o segundo ponto. Ou seja, para sermos claros e para darmos aqui uma, uma, digamos, um, um tipo de discurso que eu gosto quando não estou no, no meio académico, é um dos fatores que cheira a populismo, e por isso é que o conceito de populismo é muitas vezes tão atrativo, basicamente foi muito trabalhado na América Latina nos anos 70 e 80, inclusivamente até naquela altura, por marxistas. Ou seja, os populistas roubaram a classe operária à esquerda. Foi o que aconteceu, aliás, com Estúlio Vargas e foi o que aconteceu com Perón. Uh, uh... Ora bem, a experiência histórica, a experiência contemporânea, pouco tem a ver com este tipo de experiência histórica. Mas há um ar de família. Há um ar de família e assar de família, inegavelmente, é partidos populistas de direita radical com um conjunto de temas políticos soberanistas, muitas vezes de valor de moral conservadora, não interessa agora, herdados até muitas vezes da extrema direita, ou de pura e simplesmente de valores uh, uh, conservadores, muitas vezes associados a valores de tipo religioso. Xenófobos, não no sentido de racismo biológico, mas no sentido, obviamente, de imigração, e de imigração uh, uh, clandestina associada, ilegal, associada muitas vezes à ameaça do outro e o que isso significa, e o que isso significa, como é evidente, uma percepção racional dos grupos sociais populares, porque na maior parte dos casos, e que significa não apenas mais desemprego mas significa, evidentemente, baixas salariais e aumentos, entre aspas, de competitividade no sentido global, evidentemente, do, uh, do capitalismo. Ou seja, percepcionado, evidentemente, pelos grupos sociais populares como uma ameaça, inclusivamente, ao seu estatuto social. Todos nós sabemos isso. Existem dezenas de estudos sobre isso, uh, uh, dezenas de estudos eleitorais e não apenas o egoísmo do Estado Social, no caso da Dinamarca ou no caso da Suécia, não será tanto, evidentemente, o caso de, de Portugal, porque o nosso Estado Social, enfim, não permite a mobilização popular com base de que os imigrantes vão derrubar as nossas, as nossas pensões, visto que as nossas pensões não são mesmo nada de especial. E, portanto, obviamente, não é um fator de mobilização muito significativo. Esses fatores de mobilização variam, variam muito de caso a caso, e é muito importante salientar isto, veriam muito de democracia em democracia, o que muitas vezes nos faz, digamos, duvidar se estamos ainda numa onda, numa vaga consolidada de partidos e sobretudo, e vou terminar aqui, com quais são as consequências. por que eu digo isto? Porque se é inegável que, Existem pontos de unidade muito significativos entre o discurso de Trump, entre o discurso de Bolsonaro, entre o discurso de Salvini ou o discurso do Vox, existem um conjunto de temas clássicos e entre os quais está desde logo em primeiro lugar os setores populares aparentemente perdedores da globalização, isso é inegavelmente muito, muito, muito importante ao que estão associados no fundamental os outros valores que eu acabei de, de, de referir, mas a verdade é que, em primeiro lugar, estes partidos são partidos que, ao contrário, já agora referindo do fascismo histórico, são partidos com escassa possibilidade, não porque eventualmente não o desejassem, mas porque a conjuntura não o permite, de vias não eleitorais de chegada ao poder. E de mobilização política. São, em primeiro lugar, partidos que utilizam a via eleitoral como via predominante. Uh, com uma enorme flexibilidade. Ontem no Parlamento, eu peço desculpa, mas estou aqui, vamos deixar aqui um bocadinho a academia, ontem no Parlamento, uh, o Presidente do Chega dizia à esquerda, oh, oh, oh, tomaram vocês serem para a escolha. Uh, bem, coisa que como devem calcular nenhum partido de extrema direita uh, diria, não vale a pena estar e, dava jeito mas não é a mesma coisa uh, o presidente do PNR com certeza uh, que ainda lá está, coitado uh, uh, a ver se o seu partido resiste porque uma bela parte foi para o Chega não é verdade, a ver se o seu partido resiste com certeza que não uh, que nunca uh, diria isto porque em grande parte esse é o meu segundo ponto antes da conclusão, a dinâmica eleitoral destes partidos é incerta. Nós, muitas vezes, tendemos, e é natural, na luta política, a fixar um segmento, a extrema-direita, no campo político-democrático. Mas depois, historicamente, verificamos que isso não é verdade. O partido neofascista italiano terminou no Senado e hoje desapareceu integrado no Partido Democrático. E foi, durante 20 anos, o símbolo do verdadeiro neofascismo na Itália. Não eram populistas, não eram neofascistas, é sério, integrados na democracia italiana. Salvini, como típico representante de um partido de tipo populista direita radical, já esteve no poder. Que dinâmicas de subversão da democracia italiana é que nós observamos? É incerto. Reparem, eu estou a pôr pontos de interrogação, não estou a pôr pontos de afirmação. Em Portugal, não vale a pena pensar no assunto. É que nem vale a pena. A conjuntura atual da democracia portuguesa, salvo crise iminente nos próximos quatro anos vai obedecer a um modelo de polarização política esquerda-direita, controlado pelo maior partido de centro-esquerda e maior partido de centro-direita. Até ver. O Partido Social Democrata faz um acordo parlamentar com o Chega, se o Chega tiver 9% a 10% para ir para o poder. Isso não há. Existirão tensões... E existirão muitos problemas, eu não, eu não posso prever neste momento a situação, mas não há nenhuma cerca sanitária uh, no campo da direita em Portugal perante este pequeno partido. O que há são acertos de contas. Se o Chega a valer 2%, não queremos saber do Chega para nada. Se o Chega a valer 10%, vamos discutir. Bem, o que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que a dinâmica de funcionamento das democracias liberais... A dinâmica, muitas vezes, de negociação, a dinâmica de constituição de governos, gera-nos uma grande incerteza sobre qual será o papel destes partidos. E já temos algumas experiências, porque estes partidos já estiveram poder e estão no poder na Áustria. Já participaram em coligações na Holanda. Portanto, ou seja, nós já temos algum lastro do que são estes, estes partidos. E é justamente por isso que... Uh, a classificação dos partidos, extrema-direita, direita radical populista, uh, ou, ou, enfim, outro qualquer tipo de classificação, é uma classificação que tem que integrar esta dinâmica relativamente incerta. Esta dinâmica relativamente incerta. E esta é a dinâmica atual uh, uh, da Europa contemporânea. É interessante os sinais que nós temos por exemplo, em relação ao nosso pequeno partido, o nosso pequeno partido uh, em Portugal foi aderir ao grupo mais, não o mais radical do Parlamento Europeu, não é o mais radical, mas foi uh, aderir uh, ao, à família política de Salvini. O Vox, por exemplo, não foi aderir à mesma família europeia de Salvini e da senhora, e da senhora Le Pen. Portanto, evidentemente que as referências são importantes, mas... Uh, uh, uh, este meu segundo ponto é um ponto interrogativo mas é um ponto de grande incerteza é por isso é que a classificação destes partidos com partidos de Extrema Direita uh, pode ser interessante não, não, não vai nada de mal ao mundo mas não cumprem tipicamente o papel que os partidos de extrema direita cumpriam até agora podemos considerar que são partidos de extrema direita ótimo é como considerar o Bloco de Esquerda um partido, peço desculpa, tenho que avançar, de extrema-esquerda. É muito interessante, para a direita, que é o que acha. Mas não cumpre, não vale a pena, não bate certo. Vou terminar. Não bate certo. Pode ser interessante, o ponto de vista da luta política, não é verdade, pensar que o comunismo começa no Partido Socialista e que o fascismo começa, enfim, começava no antigo CDS, mas uh, uh, uh, nem sempre é útil do uh, ponto de vista, digamos assim da análise política último aspecto e vou terminar uh, nós temos já algumas experiências históricas de regimes associados a estas dinâmicas não é a Rússia nem é os regimes autoritários do Cáucaso, pós-socialistas etc, não é? a Rússia é um autoritarismo competitivo que não tem a ver com esta dinâmica de que nós estamos aqui a, a falar. Bolsonaro tem. Uh, Bolsonaro tem. E, e a dinâmica de dissolução, por exemplo, que é muito interessante, da democracia brasileira, a ver vamos. Uh, eu, por exemplo, tenho algumas dúvidas por um ponto, muitas vezes por pontos que não são estruturais. É que muitas vezes nós temos líderes populistas, temos uma dinâmica eleitoral populista, mas não há partido. Bolsonaro não tem um partido político e se respeitar as regras democráticas é muito complicado além de mais, também não tens militares mas isso é outra questão portanto, eh, temos que ter alguma, algum cuidado no entanto, temos experiências e termino aqui e essas experiências são evidentemente a dinâmica da Polónia e fundamentalmente a dinâmica da Hungria o que é que a dinâmica da Hungria nos diz? em primeiro lugar Processo de radicalização nacionalista e autoritária a partir de um partido de centro-direita. Com o apoio de pequenos partidos de extrema-direita na Hungria, como é evidente, todos sabemos isso. Mas não são esses partidos de extrema-direita que chegaram ao poder. Era um, era um partido político que estava na família política, como todos sabemos, do Partido, do partido Popular Europeu. Se a Hungria contemporânea representa o ideal tipo... Uh, uh, que nós podemos pensar do populismo direita radical no poder, eu acho que não conseguimos ultrapassar a conjuntura húngara. Ou seja, um regime político já é, um regime político autoritário, um regime político personalizado, porque está diretamente associado a Orban e à figura de Orban, um regime político eleitoral, evidentemente, formalmente democrático, mas com um partido dominante, que perverte as regras eleitorais. Uh, uh, uh, uh, uh, e portanto uh, uh, o partido do Sr. Owen passou a ser o partido dominante valores claramente soberanistas, nacionalistas e conservadores muitas vezes eurocéticos como é como é sabido limitações da liberdade de expressão, ou associação aquilo que nós chamamos em ciência política uh, uh, um autoritarismo competitivo e esse é eventualmente o ideal tipo de regime uh, uh, político que muitos destes partidos uh, uh, sonham em uh, implantar, a começar, se lerem o programa do Chega, o mais interessante, aqui para nós ninguém nos ouve, não é as componentes fascistoides que por lá têm ou não têm. isso não tem interesse nenhum, mas é o modelo, por exemplo, defendido para modelo de presidencialismo plebiscitário, enquanto forma de regime político para, para Portugal e que não está muito longe das poucas experiências históricas que nós já temos, de regimes consolidados no poder associados a esta vaga populista o que é que isto nos diz em relação ao fascismo histórico? em minha opinião, pouco muito obrigado Obrigada a nós pela intervenção e, bom, acho que temos pano para mangas, sendo que será tempo limitado, mas com gosto abro a, a, a palavra para quem quiser colocar perguntas. Uma primeira ronda de perguntas proponho e depois, voltando, retornando a palavra aos nossos oradores e oradora. Muito obrigado, quero pelas preciosas lições dadas muito ricas e convidativas ao diálogo como também a abertura do diálogo da senhora Doutora moderadora se me permite, são duas perguntas muito rápidas para a senhora professora Alperno Pereira senhora professora, há pouco falou em noventa e poucos anos 92 salvo erro de regime liberal incluindo a primeira república desculpe, poderá falar talvez mais pausadamente, ainda que resumidamente ou oh, se... Oh, se, se calhar tirar a máscara para falar, se obrigado, obrigado não. Agradeço, agradeço. Tira a Tirar na máscara. Bem, a, pr a primeira pergunta para a Sra. Professora Alperno Pereira é a seguinte. A Sra. Professora integrou a Primeira República nos 90 e poucos anos de regime liberal, em Portugal. Pergunto-lhe se tem atenção o facto de a Lei Eleitoral de 1913 ter recusado o direito de voto às mulheres, ao contrário de uma ambígua Lei Eleitoral de 1911. Segunda pergunta para a Sra. Professora Alperno Pereira... A sua Professora disse que no Estado Novo a grande, enfim, a grande ambição era terminar a primária e que hoje em dia é terminar a licenciatura. Permita-me lembrar o ponto de partida do Estado Novo, com 66% de analfabetos. E quando o Estado Novo termina, senhor Professor Alperno Pereira, estamos com 22% de analfabetismo. Talvez tenha havido uma evolução colossal proporcionado à cultura pelo Estado Novo. Para o Sr. Professor Fernando Rosas, se me permite, foi interessantíssima a sua intervenção, permita-me fazer a seguinte pergunta. Estará ou não a intelectualidade esquerda, dominantemente esquerda, a intelectualidade esquerda hoje em dia, a aproximar-se perigosamente da intelectualidade liberal individualista, anti-esquerda, Alemanha pro-assistencialista da Alemanha de Weimar com a Constituição de 1919. E se me permite, Sr. Professor Fernando Rosas, se a intelectualidade esquerda de hoje está a seguir o caminho da intelectualidade de Weimar, o resultado que vem aí é péssimo. Talvez os Orbans e os Kaksinsky sejam um meio termo que nos impeça a chegar a uma tragédia nazi. E finalmente, para o Sr. Professor um, Costa Pinto... O Sr. Professor, se me permite, tocou no ponto que deveria centrar as atenções do Ocidente, ao associar a globalização ao facto de os partidos populistas terem roubado as classes trabalhadoras à esquerda. Foi brilhantíssima essa sua frase, resumo. Mas permita fazer uma pergunta. O seu Professor aproximou o discurso de Salazar ao discurso de Bolsonaro. Mas será que Bolsonaro, ao falar em, em valores que não, se, não são discutíveis, mas nega ou não nega a legitimidade, iniquivo, bem, eu a dizer, ou pelo menos aparentemente democrática, de Bolsonaro? Agradeço antecipadamente aquilo que tenham a dizer e permitam-me só terminar com uma sugestão. Ouçamos com muita atenção o general Ramalho Yanes. Em vez de diabolizar o passado do Estado Novo, em vez de uh, enfim, considerar fantástica a Primeira República que negou o voto às mulheres em 1913, talvez seja de passarmos serenamente a aproveitar tudo o que de bom existe em cada época da história de Portugal. Obrigado. Obrigada, mais... Mais alguma pergunta? Sim, Cecília, por favor. Posso tirar isto temporariamente? Se calhar não preciso disso. É. Pronto. Um, muito obrigada pelas, pelas vossas intervenções. Acho que é disto mesmo que precisamos. Eu, pela limitação temporal, peço desculpa ao Fernando e à Miriam. Vou dirigir algumas questões ao António Costa Pinto. Hum, enfim, precisaríamos de mais tempo para, para, para perceber que, que ou para tentarmos discutir que esta eufemização da direita radical populista pode também ter alguns riscos políticos mas enfim, é uma discussão interessante eu gosto de acrescentar nova à, à extrema direita e acho que vale a pena fazer a discussão neste patamar mas ia colocar-lhe concretamente duas questões uma era tentar explicar-nos quando diz, sem surpresa para nós, acho que a sua intervenção foi muitíssimo interessante, mas sem qualquer surpresa e com acordo em muitas das, das, das linhas de análise, mas que se nos tentava explicar o que é que diz exatamente, ou o que quer dizer exatamente, se eles fossem fascistas, aí sim é que me preocupava. Um, há, uma frase, há uma frase sua não, que se diz... Se fossem fascistas, sim, não me preocupava. Se fossem fascistas, eu não estaria nada preocupado. Exatamente. Exatamente. Eu acho que esta é uma, uma, uma boa afirmação. E a segunda tem a ver com a questão dos... Um, conceptual, porque nós não vamos lá nem com eufemismos, nem com disfemismos, que é relativamente ao conceito de democracia como comumente utilizado até por alguma esquerda, e que, me, enfim, parece-me de uma enorme ambiguidade. Eu sei que coloco algumas reservas sobre este conceito no seu último livro. E as ambiguidades reportam-se, por um lado, à, enfim, à falta de validade no plano histórico, ao facto da própria expressão ser uma autodesignação, e, simultaneamente, ao facto de, dos direitos ou do campo de direitos sobre os quais falamos, nomeadamente da agenda feminista ou da agenda LGBTI, relevarem de lutas sociais e, obviamente, não terem confusão possível com o direito à segurança, o direito à propriedade ou à igualdade jurídica que vêm desse património do liberalismo e do pensamento político do século XIX. Deixo estas breves questões. Não sei se há mais alguém que queira fazer alguma intervenção. Luís? Bom, aceitamos então mais uma última pergunta para depois poderem. Muito obrigado pelas apresentações. Não se ouve assim? É, não, eu não ouço. Peço é, desculpa. Muito obrigado pelas vossas apresentações. São muito estimulantes. A pergunta também, mas eu penso que ela pode dirigir-se a vários campos, uh, aqui colocou-se o problema de saber se poderá haver fascismo no século XXI. Uh, eu creio que os, uh, os pós-fascistas dos anos 50 já tinham a noção de que o próximo regime, do mesmo tipo, do mesmo tipo não seria fascismo, seria outra coisa qualquer. <risos> uh, e dar-lhe um outro nome. Uh, agora, o que me parece interessante nas vossas comunicações é exatamente Uh, acentuarem, eu penso que os três acentuaram, acentuarem os fatores comuns que levaram, obviamente, ao nascimento do fascismo histórico. E, esse, desse ponto de vista, a história repete -se. A história repete-se. A história da dificuldade da representação política de várias camadas sociais, de massas, enfim, que estão fora de qualquer sistema político de representação, é óbvia e, enfim, não é só portuguesa, é do mundo todo, não é? a distribuição da riqueza de uma forma muito desigual no mundo todo, não só era assim em 1920, como é pior do ponto de vista relativo no início do século de 100 anos depois. Não é? A censura, o controle da opinião através de meios de comunicação muito sofisticados, como já acontecia nos anos 20, através da imprensa e agora através de meios mais sofisticados, é evidente que se repete. E eu penso que é exatamente nestas nestas condições estruturais, sei lá, o número de pessoas que vagueia pelo mundo, sem a era beira sem casa, sem meios de subsistência, sem saber onde é que é o país a que pertence. Isso foi o que aconteceu no pós Primeira Guerra Mundial, não é? Que, em certo sentido também foi uma das bases do fascismo. E, portanto, eu penso que, desse ponto de vista, a pergunta está bem posta. É muito interessante e está bem posta. O que vai acontecer? É pouco interessante se é fascismo ou não é fascismo. Que vai haver, obviamente, revolta destas pessoas que estão desencontradas com a história. Isso não há grande dúvida, porque são milhões e milhões de pessoas fora do sistema. Não é? é fácil prever que isso vai acontecer. Como é que vai acontecer? Essa é qualquer coisa que temos dificuldade em saber, porque quando olhamos um pouco para aquilo que foi o início do fascismo, até os fascistas não sabiam muito bem o que era o fascismo ou o que é que o fascismo ia ser quer dizer, tinham princípios e ideias sobre o que desejavam, autoritarismo, com, enfim, domínio sobre a opinião, por aí diante, mas quer dizer, nós percebemos ultimamente, e vou acabar já, percebemos ultimamente que o próprio Mussolini foi evoluindo com o que foi pensando e com a ação que ia, que ia tendo no dia a dia, enfim, as coisas não são assim propriamente tão programadas na história, não é? Portanto, o que vai ser a história do ponto de vista dos regimes, dos regimes políticos, isto está é uma dúvida que eu acho que não, não temos resposta. Muito obrigada. Uh, não sei se há mais alguma questão, se não, acho que ainda assim... Sim, ok. Uma muito breve questão do João Mineiro para depois podermos ter tempo de ouvir as respostas. Muito obrigado pelas vossas intervenções. Eu vou, é mesmo muito breve, só para salientar é todo este debate sobre se a chegada ao poder destes novos partidos de extrema-direita ou de direita populista radical, etc., se são ou não uma ameaça ao próprio pluralismo das democracias parlamentares, etc., é um debate em curso, mas eu gostava só de salientar um promenor sobre a derrota do Trump nos Estados Unidos que é o facto de Trump ter, de alguma forma, superado a linha ao, ao propor ao seu próprio eleitorado que não acreditasse e não reconhecesse o resultado do próprio sistema eleitoral. É verdade que não conseguiu, mas isto pode-nos pode indiciar uma certa radicalização, porque se nós vemos como as redes sociais hoje já, já são usadas para criar bolhas de acesso à informação, em que basicamente recebemos a informação que procuramos, etc. Se esta lógica de funcionamento da rede social em termos de acesso à informação se é levada para o campo da representação política, isto coloca um problema estrutural ao próprio sistema de representação. Porque se as pessoas não confiam sequer que os resultados eleitorais são verdadeiros, então não confiam no próprio sistema de eleição e de representação. E, portanto, este, este sinal do Trump pode, enfim, suscitar algum debate sobre a radicalização deste tipo de discurso. Obrigada, João. Então, para as respostas às importantes perguntas, talvez possamos inverter a ordem das intervenções e começaria por dar a palavra ao professor António Costa Pinto. Muito obrigado. Eu vou ser muito rápido porque já estamos, creio eu, bastante atrasados portanto vou ser rapidíssimo telegráfico o, o conceito de democracia e liberal tal como foi criado inicialmente pelo Faré Zacarias foi adaptado como modelo ideológico como é sabido por, por este populismo no poder Orban considera, considera a Hungria uma democracia liberal e de facto, do ponto de vista conceptual Uh, e, e eu vou ser rapidíssimo sob o ponto de vista conceptual uh, uh, uh, a distinção entre democracia e autoritarismo tem que ser claríssima eu costumo utilizar nos meus estudos é só por isso que digo uma uh, concepção minimalista ou seja, um sistema político que se baseia em eleições livres e justas nenhuma democracia abdica delas e nenhum, nenhum autoritarismo ou Uh, democracia liberal as fases E a prova disso é que Orban, efetivamente, já perverteu as leis do sistema eleitoral do húngaro para privilegiar, num certo sentido, o, o, o partido dominante. E, sob o ponto de vista teórico, parece-me um conceito de democracia liberal bastante, uh, digamos, uh, inoperativo. Gostava só de, de, de salientar, uh, se fossem fascistas, uh, uh, eu ficaria mais descansado. Em parte, isto é a observação do que foi a vida política europeia, e não só, e não europeia, desde a derrota do fascismo, não é? Desde 1945. Onde nós verificámos que os partidos que representam o neofascismo, que codificam o seu programa político, tiveram um sucesso eleitoral nulo ou escasso. E, portanto, é um pouco com base nesse, nesse elemento, na afirmação de um programa abertamente xenófobo, violento, etc., que codifica em parte o programa político-fascista, que eu digo que ficaria muito mais descansado, e justamente até porque Portugal sempre os conheceu. Ao contrário que se pode pensar, como os cientistas sociais estudam tudo, até os partidos que têm 200 pessoas, uh, uh, obviamente todos esses micropartidos em Portugal estão estudados, e, e, e a, maior, a maior parte da sociedade portuguesa nem sequer sabia... Quem eles, quem eles eram, o que não vai ser o caso. Bolsonaro, muito rapidamente. Eu acho que o exemplo de Bolsonaro é, é, é, é num regime democrático como o brasileiro, é o protótipo da variante populista em que nós estamos interessados. Porquê? Em primeiro lugar, ele era um antigo membro da classe política. Em segundo lugar, ele era uh, um político banal uh, da, direita, uh, da direita brasileira. Em terceiro lugar, porque ele exprime, uh, valores, uh, uh, exprime valores conservadores e reativos, mas, sobretudo, porque aproveitou e protagonizou uma crise de representação com base no que todos sabemos: Lula. Bababá, bababá, bababá. Uh, uh, e é justamente nessa conjuntura. Onde uma parte muito significativa da sociedade brasileira não expressa os valores de Bolsonaro, como é evidente, que Bolsonaro chega ao poder. Mas, e saliento muito esse, esse ponto, mas justamente a segurança que uma vez Bolsonaro no poder nos pode dar é que ele tenta a erosão dos valores democráticos. Ele deslegitima a democracia uh, com uma dinâmica de continuidade perante a ditadura e a desculpabilização da ditadura militar brasileira, neste caso. Algo que era perfeitamente possível de acontecer aqui, onde estamos uh, em perspectivas mais ou menos idênticas. Uh, uh, mas não tem uma arma política decisiva, creio eu, para implantar o um novo regime político que é ter um partido tendo em vista que nas crises atuais dos sistemas políticos democráticos nós não temos conjunturas críticas com golpes de Estado militar ou algo associado associado associado a eles e portanto é o máximo que eu posso dizer em quatro minutos peço desculpa obrigada professora Miriam quer responder foi aqui estabelecido uma ligação ah, em não é preciso talvez não, é para as pessoas que estão em casa a ouvirem. Certo. Foi aqui estabelecida uma ligação implícita entre liberalismo e direito de voto das mulheres que me surpreende, porque em parte nenhuma se verificou essa coincidência. O direito de voto das mulheres foi uma conquista das mulheres que demorou muito tempo. Na altura da Primeira República, o direito de voto só existia fora da Europa. Acho que em nenhum país da Europa ainda existia, talvez na Finlândia, agora não me lembro bem, uh, mas foi sobretudo na Nova Zelândia e na Austrália que apareceram primeiro. Uh, em França, o direito de voto é uma conquista pós Segunda Guerra Mundial. É muito recente. De qualquer maneira, as mulheres no tempo da monarquia constitucional também não tinham direito de voto, portanto não percebe essa especificação relativamente à Primeira República, que é conhecida toda a gente. Uh, quanto ao problema de ambição entre concluir o ensino primário eh, e a atual ambição popular de concluir eh, um, um curso eh, universitário, eh, eu referi-me de uma forma genérica ao movimento, às ambições eh, do movimento operário eh, no século XIX e no princípio do século XX, portanto, isto não tem nada a ver com o Estado Novo, nem com o problema da alfabetização. De qualquer maneira, já que referiu o problema da alfabetização, o nível de alfabetização no Estado Novo, era extremamente baixo relativamente ao resto da Europa. Portanto, eh, Portugal estava mal eh, no retrato eh, quando veio o 25 de Abril. E é tudo. Um, eu vou pedir uh, à pessoa que me fez a pergunta sobre os intelectuais. Uh, a intelectual portuguesa está a aproximar-se, mas eu, eu peço desculpa, eu já sou um bocadinho duro de ouvido e com esta, e com esta coisa não percebi bem qual era a... Diz? Os modelos liberais, liberais, individualistas e existencialistas. Também lá, liberais, liberais, individualistas e existencialistas. Ah, pronto, está bem. Muito obrigado. Eu vou, vou também tentar ser muito telegráfico. Eu acho que a, a, a, a, resposta que eu, que eu, a resposta que eu propus uh, neste, nesta mesa redonda à pergunta do, do colóquio é basicamente esta. Eu acho que a lógica social de resposta à crise tem muito paralelismo com os anos 30. Se vocês quiserem, para usar uma terminologia que me é cara, a lógica da luta de classes tem muito a ver com o paralelismo dos anos 30, 20 e 30, no entanto, as realidades políticas são diferentes. E, há, e, há, e por isso é que não se, pode, não se pode, do meu ponto de vista, falar numa extrema-direita de fascismo tocuro, ou, ou diretamente identificável com o neofascismo. Quer dizer, a própria extrema-direita, dentro de uma lógica radicalizada de resposta, de, que é, tem muitas semelhanças com os anos 30, os discursos políticos adaptam-se às, às novas realidades como tem que ser porque a história e na realidade como disse a professora Miriam nunca se repete em rigor portanto agora a, a lógica social de resposta à, à crise tem muito paralelismo com, com, com, com a crise dos anos 20 e 30 e, e, e, e nesse sentido o conceito de pós-fascismo que é proposto pelo Enzo Traverso nomeadamente mas por outros autores Uh, é um conceito que eu acho interessante porque uh, reconhece que esta nova direita vem do fascismo, vem, vem do neo-fascismo. É, é, é de lá que eles, na realidade, vêm. Mas introduzem, por vezes, contraditoriamente, porque é um discurso político contraditório, por vezes contraditório, elementos que são estranhos a esse, a esse ao alcance ao canon fascista histórico, não é? Uh, que, que eu procurei, aliás, uh, uh, elencar. E por isso são, é uma, é uma, tem um comportamento de extrema-direita, e acho que o termo tem razão de ser, até porque uh, utilizar o termo extrema-direita permite-nos englobar uh, realidades que, são, que têm natureza idêntica, mas concretização historicamente muito distinta, porque tal como não há um único fascismo, também não há um único... Uh, Pós-fascismo, quer dizer, há várias modalidades e contraditórias. Por exemplo, uh, o Rassemblement Nacional é anti-europeísta e, e obreirista, não é? Uh, de repente, o Salvini chega ao poder e torna-se europeísta. Não é? uh, o Vox e o Chega são europeístas e, portanto, uh, quer dizer, estamos perante um fenómeno em transição. Da ideia que quando eles se associam ao poder ou chegam do poder, tornam-se realistas que não acontece só com eles, mas tornam-se uh, realistas do ponto de vista da adaptação do seu próprio discurso. Portanto, utilizar um conceito largo como o conceito de extrema-direita, parece, atendendo às origens e atendendo -a, ao comportamento, parece-me parece uh, uh, uh, uh, uh, adequado. E o conceito de pós-fascismo é isso mesmo, é o casamento de uma, de, de, uma, de uma origem que lá está, com conceitos que... Que são, são um pouco estranhos ao padrão e que se adaptam à realidade às realidades dois, e que tem a ver com uma coisa que o Costa Pinto disse, ainda, que eu, enfim naturalmente temos pontos de vista por vezes diferentes nisto, que é o seguinte, provavelmente o pós-fascismo tem que desviar-se do conceito padrão, porque a democracia é relativamente eficaz na sua, na sua contenção, quer dizer, porque Há eleições, porque há partidos políticos, porque há liberdade de imprensa, porque, e, portanto, eles entram nesse jogo, ou seja, tornam-se tornam -se movimentos sistémicos, tornam-se movimentos que se adaptam a essa realidade. Agora, o que eu digo também é que considero que eles consideram uma, uma coisa que, que, foi, que, que eu falei aqui, mas que eu acho que está subjacente a isto, é que eu acho que há uma incompatibilidade estrutural entre aquilo que é a dinâmica de acumulação do, do neoliberalismo e o que são as democracias parlamentares herdadas da Segunda Guerra. Ou seja, estas democracias parlamentares não servem em rigor ao processo, ao, à, à, à, à metodologia política necessária para atingir um, um, um ritmo de centralização, de liberdade de capitais, de, de, de, de, de, de, de desregulação da força do trabalho, tudo isso exige alguma coisa em termos de regime político que é diferente das democracias parlamentares. É preciso esvaziá-las, ou seja, é preciso circundá-las, é preciso subvertê-las. E, e, e, e, e a direita pós-fascista está nesse caminho, está nesse caminho. O, o, o António Costa Pinto diz, não, o problema é mais a globalização. Mas a globalização é um aspecto do neoliberalismo, quer dizer, é, é uma... É uma a globalização está associada à liberdade de movimento de capitais, à desregulação geral dos mecanismos de controlo de capitais e da regulação do trabalho. E atenção, isso cria uma base social, que é a base social onde cavalca a nova extrema direita como a antiga. Nesse sentido, os paralelismos são indiscutíveis. Se vocês analisarem a base social do fascismo em Itália ou na Alemanha, vamos falar só de casos padrão, verificarão que exatamente são um certo tipo de... Não é tanto o operário empregado na fábrica com contrato e sindicalizado. É o indivíduo que é mandado para a marginalidade, que é mandado para, para o desemprego, para a precariedade, são os jovens que, que, que, se, que se licenciam e não têm emprego, são, são os artistas, por exemplo, que, que trabalham por conta própria e de repente ficam sem amparo. E, portanto, é, nessa, é na raiva, na frustração, no medo e na insegurança dessa gente que, tal como se passou nos anos 30, a nova extrema-direita, a nova extrema-direita cavalga. Nesse sentido, um, a meu ver, há um paralelismo, há um paralelismo uh, uh, que, é, que é indiscutível. O ponto de vista, o, o Costa Pinto sugere uma, uma questão que me parece bastante interessante e desafiante, que é, mas esta gente tem possibilidade? Esta gente tem, quer dizer, isto eh, tem possibilidade de, de vingar? Eu acho que a pergunta é interessante. Porque é real, porque eu acho que a democracia funciona aqui como, como elemento de contenção. Se, sobretudo porque já não estamos no liberalismo oligárquico dos anos 20 e 30 e estamos em liberalismos democráticos, onde o voto é mais amplo, a liberdade de associação é mais ampla, a distribuição do rendimento, é, enfim, é mais ou menos diferente. Mas, eh, agora. A minha resposta é essa, o futuro da extrema-direita, desta nova extrema-direita, não depende propriamente da nova extrema-direita, depende da direita tradicional. Como nos anos 30, como nos anos 30, em, os, os, os novos regimes fascistas, nenhum deles foi fruto de uma tomada de poder autónoma, de, não, não, nenhum movimento fascista por si só tomou o poder, tomou o poder, tomou o poder com os geolitis, tomou o poder com os von Papens, tomou o poder com aquela parte da direita tradicional, que nessa altura dos anos 30, temia mais a ameaça real ou, ou pretextual da Revolução, do que temia os movimentos fascistas, que aliás pareciam úteis para acabar com essa ameaça. E, portanto, e, e os regimes fascistas, por isso é que se nos movimentos, são esse, esse casamento entre o movimento, entre, entre o fascismo plebeu, e a, e a direita tradicional, esse casamento é que dá o regime. E, portanto, o, perguntam, o futuro da extrema direita qual é? Bom, depende da relação de forças, mas em grande medida depende, de, de, de, de, depende da direita poder chegar lá por si só, do ponto de vista da, da lógica de, da acumulação prevalecente, ou poder precisar, ou entender poder precisar dos partidos de extrema direita. E por isso é que há autores, há autores, Há muitos estudos interessantes feitos sobre isto em Itália, em Espanha, cá começa-se agora, etc., mas que é, que, é, que, que, que é isto. Não está provado em lado nenhum que a direita, uma parte da direita tradicional, não possa por si só adotar, quer dizer, subverter internamente a democracia e chegar a regimes de de natureza pós-fascista até dispensando razoavelmente os movimentos de extrema-direita. Vai depender, não se sabe, porque isso são fenómenos de transição. Não há nenhum regime pós-fascista porque isso, e hoje lá, não haja, não é? mas quer dizer, não, não, não há, não, não temos essa experiência estabilizada. Agora, temos aproximações. A extrema-direita participar no governo não é a mesma coisa que a extrema-direita ser regime. A extrema-direita participou, como foi dito e bem, acho eu, na Áustria, na Holanda, na Itália, entrou, saiu, ou seja, a democracia tanto os incluiu como os, como os, digamos assim, vomitou para fora outra vez, não é? Agora, nós temos regimes que merecem atenção, a Hungria, um regime liberal, eu não sei o que é, mas deve ser o que há de mais parecido aí com, com, com, com, com o regime pós-fascista. Não é só a autonomia do Poder Judiciário. Não é só a eliminação da liberdade, da liberdade de, de, de expressão. Algum de vocês já se, já se debruçou sobre, neste momento, o que é o regime laboral na Hungria? É um, que, que OIT, atenção, que a OIT denunciou. É um regime laboral absolutamente... Espantoso, quer dizer, percebe-se que para certo patronato aquilo é o regime laboral ideal. Não se pode tirar férias, quer dizer, é um regime de sobreexploração em novas modalidades. Não é como no tempo do fascismo que se proibiu os sindicatos e regra e não sei o quê. Mas chegou-se lá, chegou-se chegou a regimes diferentes. Portanto, hum, portanto, e dá a ideia, quer dizer... Hum, a extrema direita, o perigo da extrema-direita, na meu ver, não é de subestimar, porque não depende tanto da extrema-direita. Vai depender da direita. Vai depender do que a direita quiser fazer. E atenção, os sintomas que dá a direita em Portugal não são nada, não são nada sossegadores. Porque se, houve, se em França houve cordão... houve, Enfim, houve algum cordão sanitário... Nos países do Sul, não houve nenhum. Seja em Itália, Seja em Espanha, seja em Portugal, a direita para chegar ao poder, a direita tradicional para chegar ao poder, está absolutamente disposta a fazer alianças com, com, alianças com, a, com a nova extrema-direita. E o que resulta daí? A ver, vamos. Mas o que eu digo é que eu não. não se, do, do conhecimento que temos da história, não me parece que seja possível acreditar que a, democracia, que a lógica de, da democracia. A lógica da democracia só por si, só pode resolver o problema, com uma mobilização social que, no quadro da democracia, impeça essa, essa, essa evolução. Mas que esse risco existe-me parece parece-me parece real. Quanto aos intelectuais, eu acho que o fenómeno e vou terminar com isto muito brevemente, eu acho que. Eu o, o, a intelectualidade portuguesa é muito pequena e, e muito endogâmica é? todos conhecem uns aos outros todos andam a uns com os outros e, e isso prejudica o debate porque, bem, porque depois encontram-se no júri de doutoramento e encontram-se nas provas de mestrado e, e encontram-se aqui e encontram-se ali portanto, enfim, há ali uma certa cerimónia no, no debate agora, da reconfiguração da direita portuguesa está a emergir uma direita também uma direita intelectual, ou seja, estão a surgir, talvez, pela primeira vez, os intelectuais orgânicos da nova, da nova extrema-direita. Não quero citar nomes pela tal coisa, porque isto é muito endogâmico, não é? Mas, quero dizer, nós temos hoje intelectuais de uma nova extrema-direita que dizem com toda a clareza que a democracia não funciona, as eleições não resolvem o problema e que é preciso um regime de novo tipo e para abrir caminho para esse regime de novo tipo chega, é o ideal, para, porque arrebenta as portas. E, portanto, temos, temos uma intelectualidade que vai reunir-se agora, aliás, dentro de, dentro de dias ou está agora, ou não sei, não, não sei mesmo se não é neste fim de semana. E, portanto, que... que que há uma. Há, quer dizer, está constituído uma intelectual, para utilizar um termo gramicheno orgânica de, de, dessa nova extrema-direita, que dá consistência, é uma espécie de alt-right à portuguesa, que dá consistência política uh, e ideológica. E isso, e isso faz parte do processo de globalização, do processo de radicalização social e política que vive o país. E acabei. Bom, muito obrigada, em particular aos nossos oradores e à nossa oradora. Eu termino com o mesmo sentimento de angústia e de esperança, porque o debate foi bom, mas felizmente teremos um segundo momento. Não sei quanto tempo será o intervalo e quando é que começará. Talvez me possam indicar. Cinco minutos? Então o segundo painel começará às 16h40. É isso? Ok. okay. Muito obrigada a todos e a todas.